Bom, tropa, nós precisamos falar sobre o fim definitivo da liberdade de expressão. Mas eu quero que vocês saibam que a cada fim há um novo recomeço. Quando fecha uma porta para nós, Deus abre uma janela. Nós temos a oportunidade agora de nos unirmos de uma forma como nunca fizemos antes. De apoiarmos aqueles que falam por nós como nunca fizemos antes. Eu vou mostrar para vocês que essa decisão do STJ, que decide que salário pode ser penhorado para pagar dívidas, não é mera coincidência. Não fizeram da noite para o dia. O objetivo não é simplesmente calar a direita de vez, mas conseguir uma quantidade de impostos nunca vista antes na história do nosso Brasil. É tudo para sustentar esses marajás da política, enquanto eles fazem coleção de Rolex. Gastam 12 bilhões no cartão, como já fez o Lula. Assim como eles gastam em mesa de 200 mil reais, cama de 60 mil, sofá de 40 mil. Eles não se importam, porque eles sabem que eles podem sugar a população. Mas a questão aqui nossa é a liberdade de expressão. No Brasil, diferente de um país sério como Estados Unidos, você não tem o direito de se expressar sobre um político se esse político, claro, for de esquerda. Para o Bolsonaro e qualquer pessoa da direita, você pode chamar de tudo que é crime. Nazista, fascista, assassino, genocida, e todo tipo de palavrão. Pode chamar de corrupto, pode chamar de ladrão, é tudo liberdade de expressão. Mas se você chamá-lo, chamar algum, algum político de esquerda de mafioso, como a fizemos aqui no canal, aí você tem toda a sua vida penhorada, toda a sua vida destruída. Se você chama o ladrão de ladrão, o lula de ladrão, não estou chamando, tá? só estou falando, sua vida também vai ser destruída. Então eles estão fazendo o que aqui? Blindando esses políticos para que ninguém ouse sequer falar o que pensa deles. Então vamos entender o que está acontecendo, certo? Mas antes, saibam que a única forma que nós teremos de sobreviver daqui em diante não vai ser mais através do pagamento das big techs. Como eu fiquei sabendo, há outros canais que estão com a sua penhora ativada também. Bárbara, te atualizei. Paula Marisa, Camila Abdo. Eu tenho certeza que há muitos outros que estão com o pagamento congelado no YouTube. Até agora não deram uma única satisfação do porquê. Antes eu achava que era algo pessoal, mas não. É generalizado. Eles querem destruir a direita simplesmente tirando o nosso sustento. Então a única forma de continuarmos é através do apoio do público, da livre iniciativa. Se você apoia o nosso canal através da nossa nona rifa, você tem ali a oportunidade de manter o nosso canal, de manter a nossa voz aqui e ainda assim concorrer a mil reais no Pix. Também temos a promoção. Compre quatro rifas, leve cinco. Eu agradeço a todos vocês. Ontem vendemos cerca de 40 rifas, cara. Se isso acontecer, você pode ter certeza que eu ia dizer tchau para o YouTube, tô nem mais aí para vocês. Mas, novamente, eu agradeço a vocês esse apoio de simplesmente eu continuar falando. Graças a Deus não precisamos de muito, não é mesmo? Mas eu quero mostrar aqui para vocês que é algo sistemático, não é algo pessoal, não. Aqui tem, segundo o Google, segundo os dados do Serasa, o país tinha 69,4 milhões de de inadimplentes em dezembro de 2022, ou seja, é um dos países com mais endividados do mundo. Isso daqui não vai afetar só alguns canais de direita para que a liberdade de expressão seja restrita. Vai afetar cerca de 70 milhões de brasileiros que não conseguem pagar as suas dívidas porque vivemos num país socialista onde tudo que você faz e produz tem taxa do Estado. Tudo que você compra, por onde você vai, tem taxa do Estado. E é claro, é tudo pelo nosso bem, não é mesmo? Então, o valor médio das dívidas por pessoa era de R$ 4,5 mil, reais, somando um total de 312 bilhões em dívidas em atraso. 312 bilhões. Ah, vai dar para financiar muita lei Rouanet, não é mesmo? Vai dar para financiar muito, muitos escritórios do Lula por aí. Mas vejam, ah, por que eles estão fazendo só isso? Nós temos aqui uma prova de que nada disso é coincidência. Não é mero acaso, não é porque eles simplesmente resolveram criar um novo imposto. Não. Vejam o seguinte. Polícia Federal prepara a suspensão do salário de Anderson Torres, que era ministro da Segurança de Bolsonaro, que foi o cara que mais combateu o crime organizado na história do nosso país. E hoje ele está atrás das grades por causa que ele preparou um golpe contra... A democracia sem pé nem cabeça, porque se esse golpe fosse real, ele teria sido feito antes do Lula tomar o poder, mas vamos lá. Família se aflige. Torres pode ter salário suspenso pela Polícia Federal. E é isso, cara. É exatamente o que está acontecendo com todos nós. A gente já tentou calar esses caras, já tentou prender, só que eles continuam falando. Então a única oportunidade que eles têm é tirar o nosso sustento. Eu aconselho, assim como nós estamos fazendo, que a família do Anderson Torres crie uma vaquinha, liberem um Pix para que as pessoas possam apoiar esse cidadão que tanto lutou pela nossa liberdade, pela nossa segurança. É assim que vai ter que começar a funcionar daqui em diante. Infelizmente, na nossa cultura, o apoio público é diferente de um país da Europa, que as pessoas estão acostumadas a financiar a arte. Ou mesmo nos Estados Unidos. No nosso Brasil é visto como mal um aos olhos. Ai meu Deus, isso é mendigagem. A família do Anderson dos vai pedir mendigagem. É o oposto. É apoio do público para algo que eles acreditam ser real. É o, em vez de ser um imposto cobrado de forma involuntária, é você doando para aquilo que acredita. É a livre iniciativa saindo das cinzas nesse fim de Brasil. Não é mesmo? E vejam, ele não é o único não. Temos aqui... A Carla Zambelli, vejam, a Carla Zambelli tem marido rico, certo? É deputada, tem um salário de 30 mil, mais o gabinete dela. E mesmo ela precisa de ajuda contra essa censura, diz aqui na notícia. Situação de Carla Zambelli se complica e ela pede ajuda nas redes sociais para pagar dívidas. Ah, mas que curioso, não é mesmo? Né? Tem um pix da vaquinha dela e tudo mais. Se a Carla Zambelli não está conseguindo pagar as dívidas, que chances nós temos os meros mortais que gravam videozinhos aqui no YouTube? Outros canais menores, como é que a gente faz para simplesmente sobreviver se a gente não puder contar com o apoio do público? É uma escolha que a própria nação terá que fazer. O que, que nós queremos? Nós queremos a justiça, então nós teremos que lutar. Eu falo isso porque não é a primeira vez que isso acontece na história, os cruzados no passado funcionaram da mesma maneira, o povo do Opão metais para que fossem forjadas espadas e armaduras é claro que em nossos novos tempos não podemos usar a violência, e não é isso que eu estou falando a única coisa que nos sobrou é o verbo, é a palavra e é isso que eles querem tirar de nós e aí vamos à situação aqui, né, da notícia em si uma decisão do STJ, na última semana, permite que o salário de qualquer valor seja penhorado para o pagamento de dívida. Até então, era preciso que o devedor ganhasse mais de 50 salários mínimos, 66 mil reais em valores atuais, para que parte do seu rendimento fosse penhorada. É claro que isso não foi levado em consideração para penhorarem o nosso canal, então, nem aí pra isso, não é mesmo? E mesmo que a gente fosse penhorado, nem o YouTube tá pagando. Eu só tô sabendo que o YouTube, pra vocês terem noção, eu só tô sabendo que o YouTube tá bloqueando o nosso pagamento porque os advogados do João Dória querem o dinheiro da penhora deles. Ou seja, é leão roubando de leão a carcaça da direita. Mas enfim, cara, olha o quão surreal é isso. A Corte Especial do STJ entendeu que não há necessidade do limite mínimo, sendo preciso apenas respeitar que a quantia a ser paga não afete a subsistência do devedor e de sua família. E quem é que vai julgar isso? Hum? É o juiz que vai julgar isso porque não tem nenhuma tabela. Você pode ganhar o quanto for, você vai ter sua dívida penhorada. É um atraso sem precedentes. Ainda cabe recurso à decisão da Corte, caso transite julgado, a decisão muda o entendimento sobre o artigo 833 do CPC, Código do Processo Civil, que permite a penhora de salário apenas de devedores que recebem mais de 50 salários mínimos ou em caso de pagamento de pensão alimentícia, como o julgamento do STJ, qualquer dívida ficaria sujeita à penhora dos rendimentos de quem está inadimplente. Então, assim, você não tem carro, você não tem casa, você não tem bem nenhum, mas se você trabalhar, vai ser para pagar as suas dívidas, que no Brasil não são simplesmente dívidas de atraso, são dívidas de crime, de liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa sobre esses políticos. Essa é uma forma de blindá-los contra a opinião do público. Isso não existe em qualquer país sério. Se a gente for nos Estados Unidos e explicar que um cidadão ele é processado por um político que simplesmente falou o que pensa desse político, é uma ideia que eles não conseguem nem sequer conceber visto que a liberdade de expressão está na primeira emenda da Constituição Americana e é sagrada. Mas estamos no Brasil, não é mesmo? Aqui não é os Estados Unidos. Então, toda a nossa esperança se recai sobre vocês no público. Apoiem os canais que vocês querem que continuem falando. Apoiem aqueles que lutam para que isso não aconteça. E até a próxima. Tchau, tchau.